Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e este é João Café. <risos> <Esse> nome, <pare. risos> João esse... Will. <risos> e esse é o isso não cai na prova. Eu morri disso toda vez. <risos> isso não cai na prova. Oh yeah. A gente já gravou um vídeo nesse instante, na verdade, mas provavelmente... Tá prova com uma foi. semana, ali não sei se, Não sei por que você disse isso. A galera, eu acho que faz aí umas duas <coughs> semanas, talvez, que a gente não postou, que a gente não tá falando, não sei. Mas... Vocês aí, digam, <risos> vocês que estão no futuro. Vocês aí que estão no futuro. Quanto tempo de distância entre um vídeo é. e outro aí saiu. Ah, é o seguinte, a gente tava falando no vídeo anterior, né, sobre se você tá chegando agora desse vídeo. A gente estava falando sobre quem é o João Will, né? Onde a gente se conhece e o que, que ele fez. E aí, agora, nesta nova fase, então, se você não pegou essa primeira parte, eu vou deixar um card aqui ou na descrição, ou nos dois, não sei ainda, na edição eu vou fazer, é, para vocês acompanharem a, o, o, a entrevista, não, a conversa que a gente teve aqui. Então, vai lá primeiro para entender isso, e depois volta para cá. Ah, é o seguinte, João. Agora nessa sua nova fase aí de, de, de apresentador. Voltei. Né? Exato. Ok, passamos um ano, você saiu lá da sua faculdade. E agora? Para construir esse novo ano. Exato. Para começar tudo de novo. Porque aí se você quer entrar numa nova área, independente de qual seja, você tem que se preparar para estar nessa nova área. E isso requer estudo, isso requer horas que você... Coisas que você já tinha se acostumado a fazer, você tem que não pode mais. Pessoas que você já era acostumado a, a encontrar, você não encontra mais. E aí, claro que isso acontece no fim do ensino médio, isso acontece no fim da faculdade e vai acontecer de novo. Não, deixe, não fica mais fácil porque você já passou por isso. Novamente, você vai parar e sentar. Você, porque eu não fiz? Parar e sentar e estudar <risos> para tentar um novo vestibular. Pra entrar em uma nova área. E aí, quando entrar nessa nova área, independentemente da idade, você entra estagiário. Uhum. Você entra sem a experiência. E aí vai tentar construir aos poucos essa nova vida. É, e assim, a gente. Eu também, quando, quando chamei o João, eu chamei porque neste momento a gente tá. A gente pode localizar, não tem problema. Ele tá no momento de decisão assim. De perturbação mesmo. Porque aí você. Volta a toda aquela ansiedade que você tinha, que eu tenho sempre, que você já tinha com o vestibular. Porque eu acho que a gente gosta de pensar que não é atingido pela, pela pressão dos outros. A gente gosta de pensar que isso não existe. Mas existe demais. A gente diz pros os outros, né, ah, mas... Ah, o que os outros pensam não me importa. Uhum. Nossa, vocês muito. Tipo, ah, tanto faz o que os outros estão achando de mim. Mentira! Que você chica. se preocupa sim, todo mundo se preocupa, porque faz parte, as pessoas te cobram, né? Uma satisfação. Não tô falando que você precisa ser o vizinho, você tá preocupado com o que o vizinho tá falando da sua vida. É claro que você, para viver, tem umas opiniões aí que você tem que desconsiderar. Sim. Não dá para você também considerar o que todo mundo pensa de você e você querer. Cuidar e não, mas eu preciso porque aquela pessoa tá pensando isso. Eu tenho que ajeitar. Tem umas coisas que não adianta, uhum. mas pessoas próximas, tô falando de pessoas próximas mesmo que você tem que se preocupar, né? Tipo mãe, Sim. amigos que, que, que perguntam. Sua mãe tá perguntando porque ela tá preocupada com você, mas você sente. Eu, eu sinto, acho que todo mundo sente uh, uma responsabilidade, né? Uma, uma necessidade de dar satisfação por alguma coisa. E aí, é, é engraçado porque a gente passa por isso e eu acho que não importa a idade que você... Não mesmo. Já, né, tipo, eu tô falando isso agora e amanhã, se eu tiver que passar por isso, eu vou estar tá mal também. Você volta pra todo início porque lhe pressiona bastante. É algo inevitável, é algo impossível. E é, é aquilo que você tava falando mesmo, eu lembro que teve um seriado que um personagem era bem desses arrogante e aí o outro diz Quanto tempo você passou pra escolher essa roupa pra dar a impressão de que você não se importa? Porque é justamente isso, a gente gosta de pensar que não se importa mas faz uma diferença imensa Quando você quer desistir de algo, você já fica Meu Deus, e se fizer sentido o que esse pessoal tá falando? E quando você começa de novo, você vai cair naquela história de se eu o mesmo erro então toda, todo o pessoal jogando na sua cabeça pode até não dizer nada. Mas você sente, você sabe que existe aquela pressão de tentar de novo e se eu não conseguir também dessa vez. Uhum. Não que não seja uma possibilidade, acontece. Mas você se pressiona tanto e você enlouquece tanto. E aí, na minha situação tá, hoje, enfrentando novamente essa ideia de já fiz a prova, não tem mais nada que eu possa fazer. O que é que vem agora? Coisa que eu não posso mais controlar. Uhum. Eu sinto essa pressão e aí eu imagino como é a pressão, porque eu não lembro, como é a pressão de quem tá com 16, 17 anos passando por isso. Fazendo aquilo porque acha que tem que ser feito daquela não. maneira. Porque a gente tá com a cabeça um pouquinho mais... a gente acha, né? Que a gente é um pouquinho mais madura, a gente acha que a gente eu... é um pouquinho não. mais... Pelo menos mais experiente, tipo, você já passou por um vestibular. E a gente tem essa sensação, às vezes, a gente tem quando é mais novo a gente também tem quando é mais velho, de que, à medida que a, a vida vai passando, a gente vai aprendendo a lidar com isso. E eu tenho a impressão de que, na verdade, não. Assim, a gente aprende um pouco, mas não quer dizer que a gente vai ficar de boas. E são sentimentos ah, inevitáveis. Uhum. São situações que, racionalmente, eu posso dizer que estou bem mas no meu interior eu sei que claramente não tá dando uhum. certo e eu fico ansioso e eu vou atuar o negócio que atualiza de um dia pro outro eu tô de duas em duas horas olhando, olhando se tá, Deus, se tá mudando, não tá. tá mas aí eu fico porque eu fico ansioso com a uhum. ideia com a possibilidade do novo chegar e aí é novo de novo é, é, é, é realmente complicado e por isso até pra explicar é, que eu tinha chamado o João, porque o João ficou é, receoso, né? Vou falar. Ele ficou um pouco receoso de, de tipo, ah, a gente vai falar sobre isso, mas aí eu não vou.. Porque assim, agora você não tá sabendo, no momento que a gente está gravando, ele é. não tá sabendo o resultado. Né? Sim. Vai, vai sair então breve. se você achou esse vídeo e me encontrou na rua, pode ser que não seja uma boa. Pode ser que. Vai, me abraça. Se eu estiver chorando, não sei. Mas a gente não sabe ainda. É sabe não sabe ainda o resultado, Quando o vídeo, você agora que tá vendo o vídeo ele já sabe, né, é, a gente sempre quer acreditar, Coisa louca. Que vai, né? a gente quer acreditar que vai super dar certo, que você vai encontrar o João super feliz com essa nova fase dele, <risos> mas que ele ficou receoso de, de poder falar sobre isso e de repente ficar mal depois, e aí eu falei, não João, é exatamente por isso que a gente <risos> mas, tem que falar. É, é assim. É, é, pra dar, é o mesmo motivo da, do, do vídeo de desistir. Uhum. É algo que a gente esquece de dizer que é possível, que pode acontecer. Uhum. Porque aquilo, eu vou até fazer referência, dos semanas atrás do outro vídeo, de a... O <risos> que foi agora? <risos> nós, estamos, nós temos essa sequência exata, e se aí algo quebrar essa sequência, parece que eu falhei. Uhum. E não é. E que, ah, também a sensação de que eu não posso falhar, né? Porque, ok, você falhou, e... <coughs> tá tudo bem, é só Sim. você tentar uma outra coisa, se tipo, você não morreu, você tem outras muitas coisas que você pode fazer, né, mas a gente tem essa impressão mesmo, e a gente cria, ah, não, não entendo como proposital, mas é, é comum, quando alguém pergunta pra gente, e aí, vai fazer o quê Terminou, né, tá terminando o terceiro ano, e aí vai fazer o quê tá terminando a faculdade, a galera pergunta, Vai sair do emprego, as pessoas perguntam, né? se casa, as pessoas perguntam, e os filhos, as pessoas também criam essas historinhas para nós, né, a gente aprendeu que tem que ser assim. E só que a gente também não ensina que é normal, ou ninguém nos ensinou, uhum. que é normal também a ter que lidar com a não possibilidade, né, o, o, algo que está fora, como você disse, você já fez tudo que você tinha para fazer. O que você podia fazer, o que deu para fazer, ou, ou o que você tinha que fazer, agora acabou já. Você não fez, não dá para fazer mais. E aí até se não for um problema, tipo, se a sua família a, a, já tivesse essa, essa dedicação e de dizer, não importa, tá pode bem, ser que dê errado, a gente é. sabe. Mas se der certo, a gente fica com a cabeça é. de se der certo, eu sei como é que vai ser. Eu sei a felicidade que eu vou trazer se funcionar. Uhum. Então, por mais que eu entenda a possibilidade de não dar certo, uhum. é uma possibilidade ruim demais para eu considerar. Então, sim, pode não dar certo. Mas se der certo é tão bom. É tipo, é tão, é tão... Mas vai dar certo. Essa é a ideia. Por isso a gente fica com o vai dar certo, mas é sempre o vai dar certo, com a consciência de se não der certo, esperamos que não, que, que não aconteça isso, mas se não der certo, tá tudo bem. É, a gente não, não foi difícil, foi difícil, sofre o luto, sofre o luto, mas é entender que isso não pode te imobilizar, né? Eu acho que a, que a ideia do vídeo. Uhum. que a gente conversou antes era bem de, de, de trabalhar falando sobre isso assim as coisas não podem te mobilizar isso não pode ser o suficiente para te dizer que não deve tentar de novo ou é, que não tem deixar de repente de continuar ou sei lá voltar lá fazer a faculdade que faltava só uma Sim. presença para ir. né e de, de repensar a gente entende aceite Aceite que você também está se sentindo mal, é, é, admita que você tem o receio, que você tem aquele medo, mas não permita que o medo te imobilize. E o principal é também se conheça, entenda os motivos para você estar tá fazendo aquilo tudo. Se é parar aqui e começar de novo, ou é continuar, entenda o porquê que está sendo feito. Se você está fazendo por você, ou se você está fazendo porque é o que acha que esperam de você. Porque no fim das contas, a única pessoa que vai viver a sua vida e as consequências dela é você próprio. Ai, eu amei isso. Então, tá vendo, De filho? novo, lá e vou uma frase. Coloca no status do, do Instagram. aí. Só que fala bonita. que é minha, por favor. É, bota aí. Que, né, que deve eu ser eu minha, eu não sei <risos> se eu li em algum lugar. Pois é isso, você é o protagonista da sua vida, né? Ai, Essa é boa vídeo? também. <risos> Troca o nome e coloca frases. Vamos colocar frases no nome desse vídeo. Maravilha. obrigada Eu que agradeço obrigada. ter vindo. Obrigada mesmo, foi muito bom. Se tiverem... Eu gostei muito, se tiver gostado, comentem aqui, Mãe. curtam. Mas é, e curtam mesmo, Sim. você falou isso em vários vídeos, e é interessante porque você assistiu, ok, legal. Um legal pra você pode não fazer tanta diferença, mas para quem tá construindo... Toda a parte de produção e quem está fazendo um legal é, é tão significativo. É então significativo. se gostou se gostou, curte de verdade. É sim. Não tem, tem medo. Um trabalhão para criar. Obrigada. Obrigada, inclusive, por Eu isso. Agradeço. É isso. Deem like, compartilhem, comentem que a gente vai continuar conversando. Beijo, pessoas. Boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau. Ei, Princessa. Não foi? Eu gostei também. Amei, amei. Como bem Obrigado mais com sério, dizer. mas eu gostei. Não foi isso. Meu <risos> Deus. Tá que <risos> mais. E é porque aqui é bebida então. <risos> Isso não cai na prova. Oi, oh, é! Yeah.